Ah, boa tarde mais uma coca, hoje nós vamos fazer um vídeo de canela seca nós vamos fazer uns testes dele como ele vai entrar no manchão como que ele vai reagir dentro do manchão. O manchão é um local é, onde tem minério Então nós vamos fazer um vídeo dele fazendo um teste para saber como é que ele vai reagir Nosso amigo Edson aqui que vai gravar Aqui está o canela seca, a empunhadeira é latão e a parte daqui é cobre o fio. E aqui na frente também é o contrapeso aqui, o contrabalanço aqui também é latão. Aqui como nós já está sabendo, já dentro do vídeo anterior, aqui está marcado o ponto aqui, ó, aonde é um veio d'água. Agora logo em seguida aqui que eu entrar para cá, eu entro dentro do manchão. Mas eu vou fazer a... a eu vou fazer a, o comando preso Fica do lado de cima, senão você não pega ela virando É... Tá nela seco, eu acho um, um manchão de minério Aí eu vou andando agora e ele vai ter que indicar para que lado tá esse manchão Então, eu acho que a câmera já tá pegando, que ele já tá virando Eu lá vou andando, ele já tá virando Vocês podem perceber que a minha mão tá certa ele já está quase virando para trás é porque ele quer que eu vou para cá porque o manchão está para cá então agora eu vou acompanhar o lado que ele quer que eu vou aqui ele entrou dentro do manchão já vocês podem ver que ele aprumou aqui ele está aprumado agora aqui eu vou caminhar dentro desse manchão eu vou caminhar dentro do manchão ele vai ficar aprumado ele só vai cair a ponta a hora que eu sair de dentro desse manchão Ele que sair de dentro do manchão. Ele, ele, ele cai a ponta. Aqui eu saí fora do manchão. Então vocês veem que a distância a distância é grande. Ó. A distância é grande desse manchão. Esse manchão aqui está mais ou menos faz uns 15 metros. Agora eu vou fazer uma pergunta para ele Ficar perto com o vento, se você não ficar perto, não pega o som aí nem você só foca aqui. Ó, só foca. Ah, agora eu vou dar um comando para ele: é o seguinte, se tiver ouro, ele vai cruzar o manchão em pé, se não tiver ouro, ele vai cair o manchão com a ponta cair. Tocar então, nela seca, se tiver ouro nesse manchão, você mantém em pé até sair dele, se não tiver ele não fica em pé agora nós vamos entrar para dentro do manchão ele está em pé isso significa que tem ouro nesse manchão agora para mim não é novidade de ter ouro porque os testes que eu já fiz com as outras variônicas tem esse ouro aqui tá 18 metros de fundura agora outra coisa para lembrar o pessoal aí ó que ele está mantendo em pé porque eu não saí de dentro do manchão ainda outra coisa para lembrar o pessoal aí é depois que você dá o comando de voz para o avariônico ou seja canela seca ou um detector iônico você pode ir conversando com outras coisas você não tem que ficar com a cabeça pensando naquilo comando que você fez ele só vai perder o comando após você der outro comando agora ele vai cair você caiu, por quê? porque aqui ó, termina esse mochão agora nós vamos dar um comando para ele agora que é o seguinte é canela seca, que esse manchão tiver quartos molhado, você permanece em pé, se não tiver você permanece com a ponta caída ó, ele já ficou em pé, por quê? porque tem quartos moiados eu vou até andar um pouco mais rápido aqui porque nós já faz a outra pergunta depois aqui tem quartos molhados, ele vai permanecer em pé, vai atravessar ele em pé andando um pouco rápido, ele ele balança um pouco, aqui ele já vai cair então tem quartos moiados agora vamos fazer uma outra pergunta, eu sei que não tem no manchão, essa pergunta eu já sei porque aqui eu conheço todos os manchão que tem aqui, porque eu já fiz vários vídeos aqui nesse lugar, e também não pode cavar aqui porque aqui também é luteamento, se não fosse nós já estávamos furando alguma coisa aqui Agora outra coisa Agora eu vou falar para ele Procurar urânio Então canela seca Se tiver urânio dentro desse manchão Você permanece em pé Se não tiver você permanece caído Ó Vocês podem perceber que ele já permaneceu caído Não levantou Não aprumou Por quê? Porque não tem urânio aqui não tem olhando nesse manchão então é, é simples de entender eles o mesmo funcionamento funciona canela seca funciona as variões. então aqui eu já está saindo fora né? e ele permaneceu caiu agora vocês querem ver uma coisa que tem dentro desse manchão e ele vai manter em pé vocês querem presta atenção canela seca se tiver é ferro minério de ferro. Dentro desse manchão você permanece em pé, senão você permanece deitado. Uai, ele já ficou em pé, porque dentro desse manchão tem, tem minério de ferro. Que é normal praticamente quase todo, todo manchão. Então ele vai permanecer em pé, ele só vai cair a hora que eu sair fora daqui. Já estou andando rápido aqui. Aí ó, ele desceu, por quê? porque porque já saí fora. Então, então esse aqui é um protótipo dele. que nós ainda estamos aperfeiçoando umas coisas que por eu, a parte de baixo mesmo nós vamos aperfeiçoar, porque eu estou achando ele muito mole aqui. Eu quero que ele sobe mais firme que a hora que ele fica em cima aqui, ele fica mais firme, você andar mais rápido e também não quer perder a direção dele, porque é aqui que ele dá direção é nesse aí que tem aqui dentro da, da, da empunhadeira porque se você fizer ele fixo, ele fica firme só e o problema é o seguinte ele não te dá direção, então você tem que que fazer funcionar a direção e ele afirmar um pouco mais, mas é pouca coisa também aqui que ele firmar já melhora. E quando nós for fazer ele também o material, vai ser tudo feito de cobre ou tudo em latão. Lembrar pessoal aí para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho aí para que os próximos vídeos aí o outubro possa fazer notificação. e nós vamos fazer mais um teste aqui também dele para vocês verem como é que é simples quando não tem o material dentro do lugar ele não vai fazer nada, ele simplesmente ele vai receber agora nós vamos pedir para ele, se tiver prata dentro desse, desse manchão ele fica em pé, se não tiver prata ele permanece deitado aí o que aconteceu? ele vai permanecer deitado porque não tem prata dentro desse manchão ele vai cruzar o manchão e não vai achar nada você pode ver ó, que quando ele fica em pé agora eu vou fazer com a mão aqui porque eu estou dentro do manchão e quando ele fica em pé ele fica aqui tanto vai sentar tá com a mão um pouquinho aqui ou um pouquinho aqui ele vai permanecer caído porque não tem prata aqui dentro aqui ele vai sair chegar aqui agora vai chegar do mesmo jeito Que é muito interessante. Canela seca. Se tiver água dentro desse colchão, você tem que empurrar. Se não tiver água, você pode deitado, Permanece caído. Oh, ele permaneceu caído Por quê? porque não tem água dentro do colchão. Tem o quarto molhado, mas o quarto molhado não dá, não dá aura o suficiente para chegar em cima. Então ele vai permanecer caído a minha é suficiente para chegar aqui agora se eu tiver marcando um lugar para furar um poço artesiano eu cair dentro de um manchão desse e furar um poço 90% que vai dar um poço seco isso aí eu vejo o pessoal fazer vídeo aí colocar no youtube aí tudo marcando poço seco aí, esse fora aí. agora você trabalhar com os minérios é muito mais difícil que marcar o um poço de água, marcar um vídeo. Então nós já estamos para encerrar esse vídeo. Logo nós vamos vou começar a modificar ele, logo nós vamos ter o terceiro protótipo desse. Vou fazer o vídeo também, do mesmo jeito que tem feito desse. Para que o pessoal acompanhe. E o pessoal que, tipo, que for fazendo aí vai... Já vai fazendo. Boa, boa tarde.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 e o pessoal que tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo vamos ao vídeo dia a todos são maurício mococa é, hoje nós estamos aqui nós vamos fazer um vidinho aqui mostrar as Ariônica aqui é um produto que nós e nós temos o pessoal que tiver interesse nelas a descrição está embaixo aí do vídeo e também mostrar para os amigos como é que é elas ela é feita toda em metal peraí, filma isso aí é mais de cima <coughs> vou filmar pra cima e <coughs> ela é feita, tá pegando as inteira tá ela é feita toda em metal